Socorro! Eu tô, eu tô, eu tô na sala aqui! Eu tô na sala invertida Ah! Então, abri! Deve... Eu abri a passagem secreta! Abre Eita aqui! Porra. Mike? Como Oi? abre aí? Geraldinho, abre aqui, Mike, aqui eu! Sou eu aqui! Pera, te, eu tem uma um saída! Aí. Tem, tem uma saída, calma! Eu vou, tem uma saída aqui pelo lado, eu vou dar um jeito! A minha mãe que... <risos> que foi isso? É o JB! O METRO caiu, o METRO caiu, pega aqui o caiu cai buraco O que aconteceu, Mike? Posso conferir? Você bate... Pode. Mike Lalalalalalalalalala Sou muito seu fã Cara, voltei pra sala em... Que porra Tá bom então Corredores O que está acontecendo? Um poço Eu esqueci disso Hahaha! Hahaha! Caraca! Caraca, Ai meu. Caraca, Ai, meu... Ai, meu pulmão! <risos> Mano, eu tô muito feliz que eu gravei isso, é certo! Nossa, velho, meu rei! Ah! Desceu? Caraca! Eita, que tô morrendo! Mete! Nossa! Mete! Eita! Ai, a Batista! Ah. Cara, eu tô me sentindo um idiota, velho. Na moral, ô. na moral, eu. Eu peço a Deus perdão pelos meus atos, eu matei dois inocentes que nem um retardado mental gordo. Eu vou matar. Quem é? Não era você? Não, eu. Eu, eu, me, eu me senti muito idiota, cara. Eu matei duas pessoas por nada, velho. Eu, eu me senti realmente muito burro. Ah, isso isso tá muito pesado. Não, não tô conseguindo. O <risos> <risos> meu Deus? Bate emagrecer. É legal que os jornais continuam. <risos> não sou, não sou, não sou, não sou. Senhora rampa. <risos> Nossa senhora! Ram Nossa, que foi isso? Pô, foi essa, eu vi um vulto! Alô, tem alguém aí? Alô? Algum sobrevivente? Alô, câmbio! Câmbio, alô? <risos> Quem fez essa risada? Alô? <risos> ah, ah! Socorro! Socorro! Ah, ah, me ajudem! Eu tô. <risos> <risos> <risos> ah, me ajuda! Me ajuda! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ó, oh, com licença, vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho, vem cá. Vem aqui nessa prisão aqui com o quadro da Mona Lisa. Vamos ficar aqui Meu em cima. Senhor. Vamos ver, oh, Eu confio que nem é de vocês é traidor. Se alguém for traidor, vai abrir essa porra aqui, ó. Oh. Exatamente. Eu estou aqui em cima também. Ali, ó oh, o Mike, ó oh, o Mike, oh, Mike chegou. Eita porra! que <risos> veio! Vamos salvar todos, vamos salvar todos! Pec, tá vivo? Geraldinho, não, um? Sai, sai, sai! Sai daqui! Sai daqui! Aí pra nordeste! Sai daqui! Ah! Sai! Um corpo de uma pessoa! Ai, que! que é? Batista! Geraldinho, não, não, Geraldinho, conf confiança, confiança! Sério, sai tô... cara! Sai! Não quero você aqui não! Pera aí, eu tô morrendo de oxigênio! Lá tá queimando, manda, Geraldinho, confia em mim! Na moral, puta, velho, eu me senti um vilão de quadrinho de desenho animado agora, velho. Todos os meus posts deram certo. E <risos> esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E muito obrigado por assistir até aqui. Vamos lá, continuar com a nossa épica aventura de um vídeo por dia. Eu realmente vou tentar, eu acho que eu vou conseguir. É isso aí, muito obrigado mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no queijo e é, até o próximo vídeo. Tchau!